Eu imagino o FBI vendo o cara pesquisando ele. Mas, peraí, isso tá. Tá bom, Rodolfo, continue, pesquise, Rodolfo. vai, pesquise. Rodolfo. Mano, pior que Rodolfo é um nome alemão. Ah, tudo ah, é não, alemão, né, mano? É, não, não, essa é verdade que eu tô falando, Rodolfo, Rodolfo é um. Hitler. Não, não Hitler é Rodolfo Hitler. Hitler. Hitler é austríaco, são animal. não. Não, se você for pra pensar, Rodolfo, Adolfo. Não, rapaziada. Rodolfo, Adolfo. É a. Haroldo. Astolfo. Meu pau na sua mãe. Astolfo. Stolf. Pera aí, acho que eu já ouvi esse nome em algum canto. Não Deve não. ser em alemão. É. Astolfinho Gameplay. Seus filha da puta, escuta aqui. Rodolfo vem de Rudolf, que é alemão. Eu juro pra vocês, mano. Vocês podem não, pesquisar seus palavras. Não. acho armada. que Rudolf vem de Rodolfo. Verdade. Ah, vocês são os filha da puta também. Meu, meu, Astolfinho não... Gameplay. Tudo um derivado. Os cara, os cara eu não tenho tem certeza respeito. que os alemães olhou pros brasileiros e falou Não, Rodolfo, não, vamos inventar algo bem melhor Rodolfo Pra que, que a raça pura vai se inspirar na raça mais podre que existe? Filha <risos> <Pera> da puta <risos> Pronto, aí os caras cara me tira do server, tá ligado? Se fosse você, ele deitava nesse arbusto e ficava aí camperando. Aí, ó, no cantinho esquerdo do perego aí Nossa, fica ali oh. da puta. Three. Três. Ah, Vai não solar não é tudo, é. se ele solar, eu dou o cu Se ganha. Magnésio falou que se ganhar ganha Ele vai dar o cu Beleza Mag Vai dar o cu vai Magnésio, o cu. eu vim aqui em casa rapidão Você falou que dar o cu, então vem cá Vou mutar aqui rapidão, é, só pra... Eu lobo. estou pintando Magnésio, estou pintando Magnésio, estou pintando Magnésio, estou pintando Magnésio, estou pintando Magnésio Estou chupando Magnésio Que dano que era Eu só olhando <risos> ah, mano, joga aí com nós, por favor. Ah, vocês vão jogar é. amanhã, né? Não, se vocês não jogarem amanhã, eu vou comer o cu de todo mundo, hein. Ah, eu, eu só vejo vantagens. <risos> <risos> Tô com fominha, pegar pizza daqui a pouco. Pizza? Você vem comendo pizza? Vai comer pizza. comer pizza de madrugada. Pizza. Aí sim. Aí depois chegou o motoboy. Você tem inveja disso aqui? Você tem medo disso aqui, ó! Hum. Nossa, aí tá lá, aí você... tá lá <risos> o cara apontando não pra de pele, mancada, mas sim pra banha dele, tá ligado? De mancada, velho! <risos> Chega <risos> o morto ou morre! Só tem medo disso aqui, ó! <risos> Nossa, mano, essa daí foi de fuder, velho! tá. Ah, deu pra ele block, demais. Puta mano. que pariu! Salve YouTube. <risos> quando você postar o, o clipe do último round, manda a galera se inscrever no. Uau, eu não vou postar, mano. <risos> Mas isso aí eu vou postar. <risos> ah, espando caralho. Beleza, tomando. No Nossa. Ah, mano, o cara é bom, velho. Não, tipo o nome dele, o nome dele é legal, entendeu? Por isso que é bom. Nossa! Você vê? Ah não, não. Tá embaixo. Ah! Servidor desconectado. Já foi desconectado do servidor. Boa, ganhei. Tenta conectar de novo. Meu jogo só voltou pra trabalho só. Parabéns. Tá Parabéns, eu o Alone aqui com a arma caldeira. Ih, ah, tá um a um. Ah, é, tem um Sim. cara que entrou no meu time aqui agora, caralho. Boa. Marquinhos de jogo pra player. O nome do Car é Potossi. É claramente, não preocupa. Claramente não <risos> Coitado <risos> vamos lá pro tosse Você deve ser bom pra tosse dos caras Nossa <risos> Ah não aprendi é que peão ataca peão come peão Ah, hum. ah Não spawn gente Vocês não sabem jogar xadrez? Não, não Puro Quem eu sei jogar xadrez É pressão é que... eu, eu, esqueci... preocupar eu até em jogar Até esqueci que essa porra existia, eu até esqueci que existia o xadrez Por que que eu vou me preocupar em jogar xadrez? É né, mano, pega o carro do Paquistão aí, o Slampurguini. Nossa <risos> senhora. Vamos acender. Vê, Sloop. boca. Tá com um pau no olho? Oi, Chilix. Vamos fazer um jogo? É tipo um trava-língua. Ah, ah, ela vem. Pode mandar, vai. Tudo que eu falar, você fala, eu vou ver se eu. assim, olha, eu fala assim. Ah, constrói uma mesa. Você fala assim, vou ver se eu construo. Olha o teto, vou ver se eu olho, entendeu? O ok, acho que entendi. Vai. Monta uma bancada. Vou entendi. ver se eu monto. Constrói um barril. Vou, vou ver se eu construo. Pinta a parede. Vou ver se eu pinto. KKKK, <risos> quinta série, kk. Que quinta série? Eu não entendi, pera, vou. Ah, ah, caca, ah, caca, nossa, caca, nossa, caca. nossa, que bunda, viu? O Magnésio nem vai me explicar aqui. O Magnésio nem vai me salvar. Ele entende o negócio, ele nem vai me salvar. Pelo menos armar a Finish him! Dava pra plantar, mas não demorou. Pra ah, Deu pra Deu pra não! Nossa! Nossa! Beleza. Nossa, levou uma tirada ali. Free! se defusar Gay falou. De defusar, ele ouviu. na hora, o timing foi perfeito. <risos> não, essa vai pro vídeo. Essa vai pro vídeo. <risos>